O beleza? Olha, eu vou estar tá passando para você esses timbres aí que você acabou de ouvir, tá? São timbres que dá pra você montar no seu equipamento aí, mesmo não sendo da Zoom, ok? A pedaleira que eu tô usando é a Zoom G5N. Não vou utilizar os pedais, vai somente na pedaleira, tá? Então eu espero que te ajude aí bastante, ok? Lembrando, você consegue replicar aí de equipamento para equipamento, basta olhar os parâmetros como tá aqui e tentar ouvir mais ou menos o timbre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos ativa o sininho aí para não perder as notificações. Beleza? Então roda a vinheta! Então é o seguinte, vamos diretamente ao patch Eu sei que nem todo mundo quer saber o porquê da coisa, né? Que é o patch pronto, então vou basicamente te mostrar aí O que, que eu estou utilizando, os parâmetros Você pode replicar aí no seu equipamento, ok? Estou ligando aqui a guitarra diretamente na pedaleira Os pedais ali embaixo estão desabilitados Eu tenho um chorus, um distortion e um overdrive, ok? Então aqui o que, que eu vou fazer, né? De efeitos Eu tenho aqui vou começar a habilitar aqui pelo amplificador Que é para você ouvir como está o som dele aí tá amplificador caixa aqui onde está o meu dedo aqui microfone on ok o som que você tá ouvindo é esse ok guitarra limpa estou usando uma extrato a extrato do dos outros vídeos que eu uso sempre aí ok em seguida aqui agora vou habilitar já o meu é, o meu test drive tá é o seguinte a gente tem várias opções com essa com esse timbre tá porque eu deixei ele aqui bem versátil mesmo. Então, aqui eu tenho o meu reverb que eu utilizo. O pessoal perguntou bastante aí no vídeo que eu fiz, mostrando. Tá? A configuração é essa. E tá assim, é o som. Tá? Ele sustenta um bocadinho. Certo? Aqui, é... do jeito que tá aqui, você só precisa mexer basicamente em duas coisas. Uma é o mix, tá? E outra é o size, que é tipo... É, o tamanho da, da cauda do reverb aí, né? Então, o tempo que ele vai durar. Vou fazer uma, uma rápida modificação aqui, ó. No mix. Ó. Tá, já ficou bem acentuado. Não gosto dele muito assim, tá? Porque aqui, inclusive, a, você vai perceber que tem a ausência aqui do, do compressor, né? O compressor é justamente porque eu gosto muito de utilizar a dinâmica, tá? Então, ó que eu vou deixar do jeito que eu, que eu gostaria de utilizar e utilizo na hora, né? Então, ó, você vê que ele tá, tipo, não tá muito exageradão tá? Tá numa quantidade suficiente Esse reverb aqui, ele ocupa duas posições, tá? Então, o que, que você pode fazer? Ou você desabilita a do lado esquerdo e deixa para habilitar a do lado esquerdo aqui ou você desabilita o do direito e habilita, quando quiser, o do direito Se eu desabilitar qualquer um dos dois, ele para de funcionar, ó Vamos aqui Ó, morreu ok? se eu habilitar esse e desabilitar o outro morreu, vou habilitar certo? então qualquer um dos lados habilita e desabilita o nosso delay ou o meu, nosso reverb, né? tenho dois delays, tá? porque um aqui com colcheia pontuada ok? que é pra fazer aqueles lancezinhos mais legazinhos, né? deixa eu ver só eu acerto aqui no tap tempo ali fazer algo aqui um pouquinho mais rápido também se quiser lembrando que tudo quem manda aqui é, como eu coloquei essa configuração né não coloquei um time exato a gente coloca aqui por figuras rítmicas então quem manda é o meu tap tempo aqui embaixo ó. tá tocando ali ok? então o tap tempo tá comandando pra gente aí ó, então ficaria assim ó Basicamente, né? eu não vou tocar muita coisa para não ficar longo, certo? Meu tap tempo agora tá aqui, ó. Tá? Posso ligar os dois delays. Esse aqui eu utilizo para fazer esse lancezinho da coxinha pontuada. E esse aqui bate junto com o metrônomo, né? Então, ó. Tá? No mesmo esquema. Tá? Eu gosto de utilizar sempre, é, no máximo três repetições. Tá? Então, esse eu uso na hora do solo. Ok? Não tô com os dedos aquecidos aqui, tá de madrugada agora Quase não, quase não ia gravar esse vídeo agora tá, Então é o seguinte, a gente tem os dois delays Você vai perceber aqui que só com o delay e o reverb eu já consigo um negócio bem legal Vou pegar um delayzinho aqui mais acentuado, né? captador do braço aqui né captador da, da ponte você consegue um sonzinho bem legal mesmo tá aqui eu costumo utilizar dessa forma o delay mais acentuado aqui cochilo pontuada para o lancesinho worship né um pouco mais worship esse aqui quando eu vou usar para solo você vai observar bem o porquê que dá para utilizar isso aqui para solo e como é que eu utilizo aqui tá pedal de volume pedal de volume com a função que tem básica Tá, coloco ele antes aqui da minha ambiência, porque assim eu consigo silenciar o som da guitarra, mas a ambiência permanece. Falei isso no outro vídeo também, OK? E basicamente o que eu tenho no início da cadeia aqui é o test drive, que eu vou habilitar ali aqui agora. Só como é que ficou o som. Ó. você consegue aqui, uh, somente com a, com a pedaleira, né, eu uso outros pedais também, que eu consigo uma distorção mais elevada, fica assim, né, tá, esse aqui é o meu distortion habilitado, então ele me dá um, um somzinho um pouquinho mais pesado, mas só com a pedaleira que eu consigo, por isso que eu deixei o test drive aqui no começo, porque eu consigo saturar um bocadinho mais e posso fazer uma base, tá, posso também desabilitar aqui o nosso reverb, se eu desabilitar o nosso reverb aqui no final, desabilito só um deles, né, então, ó, Tá mais limpo, ok? Agora eu posso jogar aqui algo é, que nem seja o worship, né? Ok, consigo aqui. Posso aumentar o ganho aqui. O amplificador. Por que, que eu deixo o amplificador com pouco ganho, né? Justamente para poder jogar aqui, tá? E a ausência do compressor é por isso, né? Porque eu gosto de jogar com a dinâmica. Então na hora que eu estou no worship, Imagina que eu estou numa, numa parte que agora eu trabalho com ela no modo manual, tá? Então eu tô dentro aqui e vou operando do jeito que tá aqui, que vocês estão vendo. Então, vamos supor que eu quisesse que agora, uma tivesse no worship, né? Então vai ter uma parte aqui onde a, a guitarra está bem sutil. E depois eu preciso de um drive mais pesado. Então eu tô aqui, ó. Eu preciso acentuar isso aqui agora, deixar o um drive um pouco mais carregado, posso só pisar aqui, ó. Bem óbvio, tem que saber utilizar, tem que saber dosar tudo aqui. Você não vai pegar aqui agora o reverb, deixar mais topado ainda e querer misturar com a distorção, ok? Algo um pouco mais sutil, né? Tá? Ah, lembrando, dinâmica que manda sempre, né? gestão né? Não vai utilizar o drive aqui com reverb acentuado, tá? Quando for utilizar e nem fazer muita nota, senão você vai embolar tudo. Se você for tocar, por exemplo, o jeito que tá aqui agora, né? Com bastante drive e bastante reverb e delay. Toca algo um pouco mais limpinho, né? Digamos assim, um pouco, pouco menos notas, né? Porque assim você não embola. Ah, Wes, agora eu preciso fazer um solo rapidão. Como é que eu faço, então? Agora você pega e desabilita aqui pelo menos o nosso reverb, né? Deixa o delay, coxinha pontuada, desabilitado e habilita somente o outro, ok? E aqui você consegue tocar tranquilamente, tá? Então basicamente esse é o nosso pet aí, tá? Eu espero que tenha dado para clarear um pouquinho a mente de vocês é, a respeito do, da pedaleira Zoom G5N, né? Então, a gente consegue fazer muita coisa aqui, tá? Basta saber organizar o, os efeitos aí. Lembrando, esse efeito aqui, essa sequência de pedais que eu tenho aqui, é que eu utilizo para tocar tudo. Ok? Então, do jeito que tá aqui, o que, a única coisa que modifica é que eu tiro esse Tube Screamer, que tá aqui, ok? O test drive. Eu tiro ele aqui do comecinho. Para mim, esse aqui não, não tem utilidade, já que eu tenho um overdrive e um distortion. Então, esse aqui morre, o resto permanece. Utiliza do jeitinho que tá aí. Beleza? Então, espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda pra gente aí embaixo. Se quiser aprender algum timbre aí também, alguma, alguma dúvida sobre a G5N, comenta aí embaixo que a gente esclarece. Beleza? Grande abraço, então.